E muita gente fala aí, flash, eu já vi o pessoal falando assim, ó, o mandarim vai ser o, o idioma do futuro, então eu nem vou aprender inglês porque... Ah, <risos> que Pô, pra vocês terem uma ideia, nesse exato momento, você sabe que na China tem gente pra caramba, né? Tem muita, tem muita gente. gente. lá. Então, nesse exato momento, cerca de 300, é, tem mais de um bilhão de pessoas lá, né? Na é um China. bilhão. É um um bilhão, bilhão, bilhão, né? Não, bilhão. Bilhão. Bilhão bilhão, bilhão aqui. É. O Brasil tem aproximadamente 220 milhões de habitantes, mais ou menos? Por aí. É. Pode dar um Google aí, não acredita na minha palavra, não. Nesse exato momento, temos aí cerca de 300 milhões de chineses que estão investindo no inglês. Ou já estudam ou já falam inglês. Então, nós temos aí praticamente um terço da população chinesa que está aprendendo o idioma. Ou seja, se o mandarim a gente ouviu falar que era o idioma do futuro, os próprios chineses estão se preparando em inglês que dirá né, nós aqui do, do Brasil. Então é mais do que a população brasileira que está aprendendo ah, inglês. A língua comercial é o inglês. É o comercial é inglês. Talvez outra língua possa né, dominar o mercado, como o inglês dominou, mas teremos aí bons e bons anos, talvez alguns séculos, para que isso mude. Mas acredito que isso não vai é, ter muita é, mudança, né? pelo menos na nossa existência aqui. <risos> né?